As pessoas perseveram na incredulidade. Eu acho que eu falei outro dia aqui, é, quando falo aqui de incredulidade, perseverar na incredulidade, nós temos um exemplo muito bom em Atos. Tá? Quando Pedro, eu acho que eu falei, não me lembro se eu falei. Se eu falei, depois vocês me lembram. É em Atos diz que Pedro foi preso e a igreja, toda a igreja, perseverava em oração para que Pedro fosse solto. Olha só, persevera. E Deus enviou seu anjo, abriu as cadeias, Pedro foi solto, aí Pedro chega na casa e da Maria, a tá? E bate. E uma pessoa, olha só, de toda a igreja, uma pessoa está orando com fé. Os outros estão perseverando na incredulidade. É o que disse aqui. Com fé, em nada duvidando porque tem gente que ora com fé, mas duvidando como é que pode? Aí, a Rose né? Ela está esperando a resposta de Deus. Aí, quando bate, ela vai na porta. Abre. É Pedro. Aí, ela nem abre a porta, nem né? Parece que o senhor pela brechinha, né? Ela volta correndo e fala com a igreja. Irmãos, Deus respondeu a nossa oração. Pedro está aí na porta. Qual a resposta dessa igreja que está perseverando a oração? Eles disseram para ela, né? Estás louca. Nota tradução de estás doida. Pedro está preso. Como é que pode, irmãos? Estão orando, pelo amor de Deus, para que que estão orando? Se não é não é isso que vocês queriam, que Pedro fosse solto? E Rodin insiste, não, mas eu vi ele lá fora. O que que eles dissem? É o anjo, é o anjo de Pedro. Como a nossa ou nossa não né deixa estar lá né como a incredulidade faz criar respostas fantasiosas deve ser o um anjo de pedro tá vendo como que perseverar na incredulidade Marvode vai na porta abre e diz, ah, é pedro pelo amor de Deus tá então o que não se permite semear a sua semente, independente do tamanho, nunca colherá o resultado. Não haverá colheita. Quando eu prego esse texto, a minha pergunta que eu fecho é assim. Há quanto tempo, há quanto tempo a resposta de Deus está batendo na tua porta e você não abre. Há quanto tempo Deus está esperando você abrir a porta e você diz assim, ah, mas Deus não me responde, eu vou continuar orando. Meu Deus.